Como o exército alemão está em contínua retirada, os aliados começam a pensar que a atitude do alto comando alemão é meramente defensiva. Por isso, os americanos e os ingleses são pegos de surpresa, em 16 de dezembro, quando as divisões Panzer lançam um assalto às posições nas Ardenas. Hitler está confiante de que uma ofensiva no ocidente forçará o inimigo a negociar, um tratado de paz que seja razoável para o Reich. Como resultado, um grande número de soldados aliados e muitos dos equipamentos correm o risco de cair nas mãos dos alemães e serem aniquilados. Os planos da última etapa ofensiva estão sendo realizados pelo general Hans Hauter, que está na cidade holandesa de Neymar, em uma parada durante sua viagem até as linhas de frente. Coopere com as resistência holandesa e obtenha os documentos. Se você conseguir resolver esta crise, Eisenhower terá o caminho livre para as suas tropas até Berlim. É um prazer ver sua unidade de volta completa, oficial. Dessa vez, você deve se apoderar dos documentos que estão mantidos pelo oficial alemão. Você será capaz de fazer isso com a ajuda de Natasha, sua mensageira da resistência holandesa. Uma das formas de chegar até ela é cruzando a ponte levadiça que cruza o canal. Uma vez que o contato seja feito, utilize a mensageira para completar a missão. Quando você conseguir pegar os documentos, pule no barco amarrado nas docas e use-o para fugir para o leste. A propósito, os alemães estão fazendo testes com novos equipamentos de mergulho. Talvez encontre algo interessante na área. Devo adverti-lo que aguarda o pessoal do general. Consiste em membros da Gestapo, capazes de identificar nossa mensageira. Não a exponha a riscos desnecessários. Nada mais. Atue sem hesitar. A vitória final se aproxima. Saudação hum? internauta, seja bem-vindo, eu me chamo André e você está no Bliterano Jogos. Hoje na última missão, se você perdeu os vídeos anteriores, clique aqui no card e confira a playlist correspondente, nesta missão temos boina verde, branco tirador e marine, e como dito na introdução, nós precisaremos entrar em contato com a mensageira e pegar os documentos, então deixa aquele like e bora pro vídeo! Muito bem, comandos! O plano é o seguinte: o primeiro objetivo é atravessar o rio. Para isso, devemos limpar a área inicial. Depois, combinar as habilidades de marine e francotirador para eliminar os inimigos do outro lado do canal. Uma vez a barra limpa, devem cruzar o rio e seguir nessa direção. Um deve ficar para trás para chamar a atenção, e os demais dar a volta para acabar com eles. Feito isso, entre em contato com Natasha. Ela já sabe o que tem que fazer. Deve driblar os oficiais da Gestapo, entrar na boate e roubar os documentos do general. Por último, pulem no barco e vão embora pelo leste. Em frente! Pronto, um já foi! Consider it done. O recurso da pedrinha é realmente uma, uma das grandes novidades desse jogo. I'm coming. Toma. Come on. I'm coming. Come on. All right. Just leave it to me. Going. Consider it done. Yes. okay. O, okay. o decoy já era pelão okay. sem essas coisas. Yes. Agora ainda tem okay. a pedrinha e o cigarro para ajudar a distrair os I'm inimigos. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. okay. Inclusive, dá para combar yeah. right. coming. Coming over. fazer um combo. Toma! Yes. Come on over. Pega o cigarrinho Considera de volta. Tá vendo? O cigarro mata, velho. Ok. Não tem o que fazer, it's não. Finished. Se não morrer de câncer, morre porque o Buenavente Pega por easy. trás. <risos> Coming. Yes, sir. Finish. E agora a Marine. Boa you Ok. Coming right over, sir. Yes. Uhum. -huh. Coming, sir. Right, sir. Right. Immediately, sir. Coming right over, sir. Hum? Just leave it to me. Okay. Okay. All right. Going. Hum. Mm. Coming. Coming right over, sir. Agora pega o equipamento de mergulho. All right. Immediately, sir. Hmm? Okay. Understood, sir. It's not human. Going. Coming, sir. Go in. In, sir. Oh. <laughs> yes, sir. Consider it done. Okay. Okay. Consider it yes. done. Vai lá, vou na ver. Come on Haha, boa. Yes sir. inicial liberada. Vamos cruzar o rio. Sir. All right. E agora cruzando o rio. Yes. Vamos lá, franca atirador e marine posicionados. Okay. Uh -huh. Coming. Caiu, caiu. Coming. Okay, all right. outros três. nada, fica quieto aí. yes, yes sir. você não viu nada. okay, all right. ó, tá vendo já pode sair da água. okay. tá com a pedrinha, estou aqui mano. coming right over, sir. finished. isso, yes, passa para seranieres. immediately, sir. all right. Ha, que beleza, hein? Boa, sir. Yes, sir. Right over, sir, grande marine. É isso aí, right over, hmm. Come All right. E agora mais um, Going. Pronto Coming right over, sir. Ok. Yes. Coming. Yes, sir. Finished. Right over, Bom, sir. pediu, Yes, sir. Coming, sir. Hum? Coming over. That's easy. Yes, sir. Ok. Ok. Muito bem. Todos a bordo. Coming right over, hum? sir. Just leave All it to right. Going. Coming right over, sir. Opa, cuidado com o barquinho. Ah. Consider it done. Come on. Come on over. Finnick. I'm coming. That's easy, yes? Just leave it to me. Hey! Uh! No! Coming right over, sir. Okay. Ah, não é para fazer isso. right ah, over, Vamos, muita calma nessa hora. Sai do bote. Ok Ok. Ok. Hum. Ok. Hum. That's easy. Right on, Vai, passa o foco neles Isso yes. Grande Just boina it verde it. Ah, easy. o okay. marido também teve Passou o pessoal Vamos lá, hein okay. all right. hum. okay. Eu já disse isso várias vezes Mas se você levar todo mundo junto Tudo fica mais fácil Porque você tem uma gama de recursos maior Right on, sir. Pronto. Coming right over, sir. Cruzando? Right. Pronto, vem por aqui. Coming. Okay. E agora? Isca viva. Yes, sir. Don. Immediately, sir. Right. right. Coming. Right. Esse jogo dá suporte para multiplayer, se você quiser jogar uma partida comigo, entre em contato, acesse o nosso servidor do discord, link na descrição do vídeo. Grande franco atirador. Okay. Vamos, vamos, vamos, yeah. vamos. vamos. Okay. vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai. Pedrinha. Doom. That's easy. Common. Okay. Right. Dois. Hum, mm. três. Go on. Quatro. Cinco. 6 7 8 9 10 E agora é a vez da Natasha entrar em jogo. She'll be. That rush, huh? Yes. Sir. Hum? Just Now what que você quer? Ai, Chihuahua. Isso é fácil. Ok. Certo, right senhor. Agora a gente tem que entrar aqui nessa boate para roubar os documentos. Que maravilha! Tá pensando o que, rapá? <risos> ah, não vou ver com ela, não, que ela é tão perigosa contra os outros. Tá o que? Essa mulher também é casca grossa. Right. Coming. O que você quer? É isso aí, conseguimos! Quero agradecer a todos que acompanharam essa série Série BR Play, o Daniel Rangel, o Grilo BR, o Radito José, o J. Alexandre Imaginário, o José Pedro, o Leandro Vicente, o Paticarelli. E claro, você que está vendo agora! Se você chegou até aqui, escreva aqui nos comentários. Sim senhor! Ai, ai. Não esqueça de comentar aqui o que você achou da série. Hein? Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Quanto mais like essa série tiver, mais cedo eu trarei a continuação de Comando. Se você perdeu os vídeos do Atrás das Minhas Inimigas, confira a playlist correspondente. isso. Muito obrigado por ter até aqui. Conto com sua presença no próximo projeto. Fiquem agora com o encerramento e até a próxima. 30 de abril de 1945. As tropas soviéticas tomou o Palácio de Reichstag em Berlim. No topo do edifício, a bandeira soviética substitui a Águia Imperial e a Suácio. Na falta da rendição nipona, os diplomáticos começam a negociar o armistício, que se firmará em maio. O combate cessou. Agora são gritos jubilosos que inundam as ruas das cidades da Europa, onde as pessoas agradecem com comemorações valorosas as ações dos combatentes e tornaram possível esta vitória. Entre eles se encontra uma unidade de elite dos comandos. Sua intervenção foi decisiva para o desenrolar da guerra. Sem decair, seus homens foram capazes de dar o melhor de si. Mesmo nas situações mais adversas e mesmo que a guerra tenha terminado, todos eles estarão prontos para lutar pela liberdade. Sempre, em qualquer frente. Até a última gota de seu sangue.